As aí, vê se tem escada aqui. Nossa, pega aí. É, eu vou comer com o pacote. Tem nada escada, Dá de escada. Vai picar, né? Para de picar. É, não, eu vou lá, eu vou, eu vou pelo cima aqui. Eu só vou ver se ele tá no Trás, cima e eu vou aqui. pelo baixo. Eu smoke amarelo. Tá, eu smoke liga. Bora, Bora? Pega essa quatro de vocês, que eu vou comer. Nada cima, assim, mas ah. eu vou pelo baixo ah, mesmo. Eu vou, eu vou, eu vou. Pode upar, pode upar as quatro, eu vou. Pop, pop. Gol, um eu eu? Tá com C4, Ju. É? é, com C4. Não, flecha, calma, calma. Bunga na fila, liga aqui pra mim, ou CH? Aonde? Liga, liga, liga, aqui, ah, não, liga. boga aqui na liga. Pode agora. jogar, pode bagar. Banguei. Tô jogando pelo round, guys. Tem que fazer o Ai, que eu bosta. É, não, ele tava lá atrás, ó. Deita a liga. Simão. Deita ligão. Passai, liga. Não liga aí. Vai picando. Liga aí. Ainda uma comendo. Vai cima. Batei em cima e vou vazio, vazio já. Tá, metião. Eu é tenho verdade. você aí, ó. Mano, a chave é exclusivo. Tá sentado ali. Assim, é ah, tá bom. Tá bom, boa linda. Pode desbocar. Pode desbocar, 5, velho. Pode desbocar, pode desbocar. Pode desbocar os 5, tá? Dá, tá. Dá, dá eu vou tentar dia. Dia. cravar buraco e... Ele vai me picar de scout. Pode subir. Fala com você, CH. Eu... Vem buraco. Vê se ele pica de scout. Deve ser Peguei. 10 de vida, velho. Mas não é do fundo, acho que tem outro fundo. Ah, esse não é fundo, cara. eu tenho mais... O botão saiu escada, eu desbloquei 5, ó. Liga até aí perto, se quiser, botão. Aham. Liga até aí perto, Spachello, ouvi? Acho que ele vai melhor o fundo, viu? Tá atrás geladeira, espera, espera. Tem um verde, verde, verde, verde. Paguei 5, botão. Mais do verde. Vou subir azul, vou subir azul. Tá buraco, viu, gás? Pode, pode. Buraco e fundo. Vamos Um momentinho. Era um bom ativo. Um ah, é nice. Tá bem, eu acho. Um é. graça é Tem galil aqui, ó. Peraí, é guys. Do... <risos> eu, eu tô indo cima aqui. Nada, ah, liga. Pode vir plantar. Eu tô indo pelo cima. Parado, bacete. Bane walk. Morreu. Morreu. <risos> Ele vai quebrar meio. Eu tô de flash Em cima do, em cima do azul. azul. Eu tenho o flash. Calma, calma. Liga, voltou. Tem um verde, viu, de AK. Olha, tava. Ah, eu escrevi verde, eu escrevi verde. Vou, ver vou, vou, vou flashar com essa bota lá. Pode bangar. Peguei liga, peguei liga, peguei liga. Tem mais um o fundo, viu? Tomei eu, tomei. Tem mais um pro fundo, eu, tem eu, um aí. Aí. verde, tem um pro verde. Geladeira é cravada na liga. Tudo direitinha. Ele tá. Ah, não é possível. Tá, vai, ah, vai aí mesmo. Né? Zoado, zoado, jogado é. a geladeira. Tem um tá pro fundo, viu, tá tá gás, tá. Eu botei. Tá. Acho que ele tá buraco, velho. Né? Pro esquerda aí não? Vamos, bom, bom. Nossa, eu errei smoke, guys. Eu tô mirando bomb, bom meu Eu tô mirando liga, na verdade. Pega aí, peguei fora. Achei... Mano, eu, eu acho que, é que esse cara fundo fundo é fundo, velho. Pode acertar do buraco aqui, talvez. Eu vou na, eu vou na mãe aqui, eu descubro Vai, pra vocês. acertar do vou com você também. Tá. Nada buraco. Eu vou ainda descobrir aqui, tá? tá? Tá. Eu tenho duas flechas. Eu tô mirando escada, velho. Nada fundo, por enquanto. Escada e é um pouco de liga a terra. Nada bomb, mira vou plantar velho Tô mirando, tô mirando, tô Nada bomb por enquanto Nada de escada mas, né Ele de arma eu acho mano o Ô eu tigo, eu tigo menos 50 Tendo bomb eu tigo preso Tô gravado né, ele vai chegar Menos 50 dele Passou bomb eu acho Passou não. O o tá fica, bem, um, fica, fica Bt do fake Fica Bt fake aí, mas atirando Peguei, peguei uma escada e já vou subir já. Vai tá Fazer fusão é um B1 se quiser. Ah, dá pra fazer, velho. Eu esmoco, eu eu esmoco amarelo. Não. Eu Alguém? Não tenho. Tô pronto, velho. vou eu esmocar. Já vou checar, eu já chegar tá aqui, já uma, vou bugar. É. Calma. Vou um, bugar mais uma. Eu tenho mais uma, mais uma. Só pedi, velho. Sim, sim, sim. Só Baga pedi é uma, é uma, é uma. Ó, bugar curto, hein. Peguei. Liga é minha? Vai, vai, vai. É, vai, carretão! carreta. nem 10 vida, 10 vida, Subiu, vai subir. Tem o um liga, tem o um liga também. Ah, eu, eu Liga fácil, né? e B. liga B, dois liga. Mais um liga, mais um liga, mais um liga. Boa. boa. boa. boa. Será tá que boa. Eu... Tá vindo, tá vindo, tá vindo. flash. Aqui, né? Tá vindo, tá vindo a milha mesmo aí. Calma, eu acho que, que... Flash, pode Não Pode pegar, pode pegar. Dois dois dois três Show, show, Pegou a Pegou a Pegou Pegou Peguei o seu C4. Nossa senhora. Eu tô parado aqui, mano. Batei escada. Foldo, Peguei o foldo. Os dois. Pegou? Matei um foldo. Eu batei outro, eu batei outro. aqui. Cuidado escada. Acho que ele tá liga aqui, mano. Tá é vendo? Tô comendo a liga aqui. <risos> <risos> que isso? <risos> tá, tá vindo, Shell. Ah, eu, eu acho que ele tá de AP aqui. Não, não vi nenhum zoom, claro, mas mano. ele tá aqui perto. É isso, mano. Tô mirando. Ah, tá eu mega no cu, tem, um job, tem um ah, Eu batei daí. flash, amigo. Tá, de flash aqui, tô mirando. Tem dois Isso. B1, dois B1, tenho, B1 dois B1, dois B1. Eu ó. Baga pra eu sair, baga pra você, baga pra você. Eu vou por... ah, você, você! você. É? Vou subir azul. nada. Tá verde, mano. um morreu. ainda. um fundo ainda. Peguei fora, peguei Boa vai fundo na escada, mano. Nada escada, nada Funda, escada. Fundo, fundo, fundo, fundo. E tem escada. escada é... Moleque, acho. Mano, é bem pro ventigo, é do face isso aí. Ah é tá. Vendigo, pro ventigo. Pro ventigo, pro bombidade. Pro da... ventigo, pro bombidade. Tá, eu tô com você. Comeu, comeu. Comeu, comeu. o a terra e escada, acho. É escada, Liga a terra. Liga a terra e não tem nada, véi. Pode estar fundo atrasado, véi. É. Tem escada. Vou pegar mesmo pra você aí, ó. Vou pegar. Peguei. Que sério. Esquerda foi esquerda. E eu? Ah. Alô? Pode ser fundo. Tô legal na escada, pode ir B1. Um. É um casa, guys. Casa. Tá casa, tá casa. Tem dois caras. Indo pra, dois... pra B. Que para Acho que um entrou é um, P1, já se pá ah, não? Já. Baixa, baixa. Tira, tira, vai. Sem congeladeira, mano. Pode passar buraco aí, mano, da Murph. É, tem buraco. Vou varar aí, Pagou meio. Esbocou, smocou alguma coisa. Ah, ele da escada também. Sai meio. Então tava escada. Sai meio. Ai, você ah, me fodeu muito. Ah. Sai meio, já sai meio, sai meio. Pagou meio, eu eu um meio eu eu me em cima da escada. 5, 5, 5 e meio. 5 e meio. Ai, um cara meio. zoado, um de life, B1, velho. O o o voltou, jogou, voltou. É, é, muito. Deixa velho. Eu vou cair. B1. Só tem um aqui, B1. Tem um B1, um meio, véio. Mas esse cara não entrou. Vai, o do meio também tá morto, velho. velho. aqui de trás B1. Pode ter buraco nesse cara. Tá mutado esse cara. tá tô botado, Deve estar tá aqui também. É, tomou uns 50, 50, 60. Se tiver aqui, eu vou passar a faca. Passa né? <risos> o tá piru. Passa piru. Segurar tá com nada. nada. Fares, fares, fares. fares? fares, aqui fares. não Não, não, não, não, não, não, não, não, não,